Sem animais e aves, a quietude inspirava altos voos da alma, que buscava sentir no ar o resultado de seus anseios. Ainda vi algumas pessoas, mas andavam calmas, e seus passos repercutiam som suave que ecoava pelo local. Ao passarem por Jesus faziam reverência, inclinando-se em sua direção. Ele correspondia levantando o braço direito, como desejando abençoá-las. Então, pensei, como o homem teve a capacidade de colocar nas mãos do sublime governador um chicote, e com este chicote Teria ele manifestado uma santa ira, agredindo pobres homens que nada entendiam ou, pelo menos, quase nada? Como imaginá-lo irado, agressivo, violento e covarde? Ele que transbordava amor e compaixão por todos. Não, não era chegada a hora de deixarmos de transformá-lo em um homem comum, com erros e paixões que são nossas. Por todos esses séculos, movimentamos nosso lápis, fazendo dele ora Deus, ora apenas um ser comum e até mesmo vulgar. Então, ali naquele pátio, olhando-o de frente... Vi que ele não poderia ser Deus, mas também não era um homem comum. Era, sim, um espírito puro, descido de altas esferas e encarnado em um corpo constituído de carne e osso, como todos nós. Essa era a realidade palpável. Essa era a parte comum dele, ter o corpo igual ao de todos os homens. Nada mais. Então, aproximaram-se dele alguns sacerdotes e escribas, todos muito bem trajados com túnicas de puro linho branco ou púrpura. Suas sandálias eram do melhor couro, e havia pequenas pedras incrustadas nelas, a fim de embelezá-las. Em suas faces estava retratado todo o aborrecimento por verem o povo inclinar-se diante dos argumentos que Jesus proferira. Enquanto ele estivera falando, nenhum deles se manifestara, talvez receoso, pois a multidão estava encantada, e algum movimento contra ele poderia causar tumulto. Assim, mesmo contrariados, tiveram de suportar em silêncio aquilo que julgavam afronta para com toda a autoridade constituída do templo, seus sacerdotes, escribas, doutores da lei e anciãos. Jesus, com aquela postura de independência e destemor, desafiava os poderosos, acusava-os de usurpadores do bem social e de falsos condutores da fé do povo. Ele não acusava pessoas, mas sim condutas mentirosas, atitudes de falsa pureza, e crença com interesses mesquinhos. Então, eles falaram. Há muito te temos observado. Tua entrada no templo causou-nos indignação difícil de tolerar. Mas hoje chegaste novamente a este lugar sagrado para todo o povo judeu e fizeste um discurso nada agradável. Dize-nos... Julgas-te com autoridade para agir assim? Quem te deu tal autorização? Jesus lhes cumprimentou com suave inclinação de cabeça. Não respondeu de pronto com que autoridade agia daquela forma. Passados alguns pesados momentos de suspense, ele os olhou ternamente e, Compadecido de suas fraquezas, falou-lhes. Aquele que crê em mim, crê também naquele que me enviou, e aquele que me vê, vê quem me enviou. Eu vim como a luz ao mundo, para que todo o que crer em mim não permaneça nas trevas. E se alguém escuta as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quando Jesus finalizou, notei que os homens do Sinédrio entenderam que ele se anunciava tal qual o Messias. E isso fez com que se irritassem ainda mais pois o julgavam prepotente e atrevido. Um deles, com voz alterada, perguntou, — Como ousas dizer essas coisas? Como te atreves a revelar-se como Messias? Jesus ia responder. Antes, porém, se aproximou um pobre homem que se dizia cego desde a infância. Acompanhado por um menino que o amparava, disse que ganhava o pão de cada dia, esmolando a entrada do templo. Depois, a criança falou ao pai. — Papai, nós conseguimos! Encontramos Jesus de Nazaré! Peça-lhe, papai, pois somente ele poderá curá-lo. — Vamos, papai! — o pobre coitado jogou-se de joelhos ao chão e em prantos rogou ao mestre que o curasse. Com dificuldade, o homem arrastou-se até os pés do mestre e, ao tocá-lo, pediu. Senhor, tem compaixão de minha miséria. Sei que tu és o Messias. Por isso imploro-te. Tem misericórdia. Cura-me. Fez-se silêncio em torno. A expectativa era geral, principalmente por parte dos homens do Sinédrio. Sorrindo felizes pela oportunidade surgida, esperavam o fracasso da cura. Jesus olhava aquele homem com ternura e compaixão. Então, acariciou sua cabeça, olhou os céus... Pai Celestial, ouvei-nos. Por misericórdia, atendei a este coração que implora a visão. Se for de vossa vontade, ó Pai, que neste momento ele possa ver a luz do dia. Por alguns segundos, nada se ouvia. Estava um silêncio tumular. Todos os olhares voltados ao cego que tateava o chão em expectativa. Passados alguns instantes, de repente o homem soltou um grito de emoção, olhou o filho e exclamou em prantos. — Meu filho, estou enxergando... Oh Senhor dos céus, eu estou enxergando. Oh, eu creio, tu és o Messias Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele chorava e ao mesmo tempo beijava os pés de Jesus, que o levantou com carinho, dizendo: Vai, meu amigo, a tua fé te curou. Vai. E não peques mais. O pobre homem saiu chorando e gritando para todos que naquele momento enxergava, pois fora curado por Jesus de Nazaré, o Messias Salvador. Ao vê-lo se afastando, Jesus olhou os homens do Sinédrio como perguntando se precisavam ainda de provas. Enfurecidos, saíram de cara feia e foram embora. Os apóstolos enxugavam as lágrimas e a emoção tomava conta de muitos que haviam assistido à cura daquele pobre mendigo. Depois de alguns momentos, ele chamou seus apóstolos e logo saíram do templo. Retornaram para Betânia, onde outros corações o aguardavam com muito amor. Mas, no cenédrio, preparava-se uma reunião que iria selar o destino do mestre aqui na terra. O ódio, a inveja e o egoísmo preparavam suas garras traiçoeiras com o fim de ferir e matar.